esse território, né, é, do Canadá, né, até é, aqui a ponta do do, do do da América do Sul, nós a conhecemos como Abiayala, né? Ela é, ela, ela, isso é convencionado entre todos os povos indígenas e a gente tem, né, feito esta discussão. Todo o território é indígena. É, e vejam só que interessante. Os Estados Unidos, hoje, os povos, na, na verdade, em toda a Biayala, existe um processo de resistência, existe um processo de retomada de identidade. Hoje, o número de indígenas nos Estados Unidos passa dos 5 milhões, né? É, deve chegar aí aos 6 milhões de indígenas nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, a gente está falando dos Estados Unidos, né? E aqui, o território, é, aqui é onde nós estamos, né, que deram o nome de, de Brasil, né, ou seja, carregadores de pau, né, é Pindorama, né, então a gente tem feito essa reivindicação, tem identificado, assim, esse território. Eu acho que é importante porque, né, é, a gente tem um processo de etnocídio e a gente tem lutado, né, para é, superar esse processo de etnocídio contra é, os povos indígenas aqui, e não só aqui, mas em toda a Bahia.